Como é que você faz aí o manejo com o, as fêmeas na época da criação e como é que você age aí na época da criação com as fêmeas? Nós iniciamos a criação em outubro, né? Depois de, da segunda preventiva. Então os galadores, eu moro num sobrado, que são três pisos, os galadores são tirados desse terceiro piso e são levados lá para um piso térreo. tem uma sala que eles permanecem lá, né? A, a sala que a gente tem de viver, ela é transformada numa maternidade. Então, o que que acontece? O galador sobe para o um terceiro andar, a gente escolhe a fêmea que ele vai vai galar, que vai fazer a cruza, essa fêmea é galada, no segundo dia ela já vai para a sala da maternidade, e ela já passa a ficar na sala da maternidade, até colocar os primeiros ovos, chocar, até o período que tem um desmame que, tem, que os filhotes saem do ninho. Quando os filhotes saem do ninho, essa fêmea acompanha os filhotes para uma outra sala, que fica até o desmame. Quando vem o desmame, então, a gente tira, separa o que é a fêmea, a fêmea filhota e a mãe, que volta para a sala das fêmeas solteiras, e os machos vão para uma terceira sala, que também é com ar-condicionado, climatizado, com sonorização, com Esse é o manejo que a gente vem fazendo há três anos, e tem dado um excelente resultado.